Lambuzado de lama, arrependido e fétido Carrego meu drama no super-ago teleférico Lambuzado de lama, arrependido e fétido Carrego meu drama no super-ago teleférico Sou o superego devo te castrar Interno e social Vou te vigiar Eu sou o seu sol Eu sou o seu médico Eu de observo do meu teleférico. Sou castração do seu lado pélvico, sou negação do seu ser colérico, sublimação artístico-poético, sou o superego teleférico. Concepção, o de védico religião católico e evangélico, revelação, crença num profético, graças a mim o super ego teleférico. Abulsão do de traz o sexo. Sou punição, exijo o assético A noção, respeito ao simétrico Sou o superego teleférico Sou o superego, devo te castrar Interno social, vou te vigiar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 Sou o um Super eco Teleférico Concepção Budista e Védico Religião Católico-Evangélico Revelação Crença no Profético Graças a mim o um Super Teleférico A pulsão do Oke traz o sexo Sou punição, exijo o assético A noção, respeito ao simétrico Sou o super ego teleférico ACauseity aceite a castração sou o pai da civilização aceite aceite a castração sou So awesome.